Vem aí, as confusões do Tio Cao quando ele acorda tarde e pensa que o café da manhã não está pronto. Confira as aventuras malucas que o Tio Cao inventa para tomar um iogurte. Robôs de última geração não vão resolver este problema. Só tem uma solução. Uma máquina do tempo. Com a sua máquina do tempo, o tio Cal viaja até o futuro para pegar um iogurte pronto para tomar. Mas se ele esquecer de ligar a lava-louça no presente, não vai ter colher limpa no futuro. Felizmente, com a sua máquina do tempo, ele pode ligar a lava-louça e voltar para o futuro para pegar uma colher limpa. Mas o que a tia Fernanda está tentando dizer para o tio Cal E o futuro? Vai voltar para corrigir o presente? Yoink. Assista A emocionante aventura do iogurte do futuro.